Aqui temos um vídeo que, segundo a fonte, teria sido registrado no céu de uma praia na Colômbia. Nas imagens, é possível vermos o um helicóptero transportando alguns supostos OVNIs envoltos por uma corda fazendo um círculo perfeito. São dois objetos triangulares, um em forma de charuto e outro em forma de disco. É um vídeo confuso e que não faz muito sentido, pois jamais um simples helicóptero conseguiria conter tecnologia alienígena, ainda mais de uma forma aparentemente solitária sobrenatural. Tendo isso em vista, alguns internautas sugerem que seja uma montagem, enquanto outros especulam que a corda poderia conter uma tecnologia desconhecida ou até mesmo de origem extraterrestre que foi produzida para este fim. Mas as imagens estão aí e cabe a você decidir no que acredita. Atente-se às seguintes imagens. Vocês viram algo em comum? Assim que o jovem puxou um zoom no avião, um vulto branco foi captado cruzando a imagem. Muitos leigos dirão ter sido apenas um pombo ou alguma outra ave. Mas desde quando uma ave consegue voar mais rápido do que um avião? As imagens são claras, o objeto foi filmado voando avante para frente. Se fosse uma ave, teria voado no sentido oposto. Bom, que este vídeo fique para sua reflexão. No vídeo que se segue, vemos o que parece ser a queda de um ovni em um deserto. O objeto reluzente atinge o solo e depois tenta voar novamente, mas sem sucesso. Segundo rumores, o vídeo teria sido registrado num deserto de Nevada nas regiões da área 51. Bom, é difícil concluir se de fato seria uma nave alienígena, mas se não for, o que seria? A aparição de um objeto voador causou muito medo na Coreia do Sul. O Ministério da Defesa da Coreia do Sul não informou ao público sobre o teste de foguete de combustível sólido, como resultado, os habitantes entraram em pânico ao pensar que fosse um veículo de civilização extraterrestre sobrevoando o país. Alguns suspeitavam que era um foguete lançado pela Coreia do Norte para realizar um ataque nuclear anunciado há muito tempo. Muitos coreanos admitiram ter testemunhado um fenômeno sobrenatural, enquanto isso, era nada mais que um teste de foguete de combustível sólido, segundo as autoridades. O experimento foi realizado pelo Ministério da Defesa da Coreia do Sul, mas o teste, pelo menos na primeira fase, foi classificado como sigiloso perante os residentes por razões de segurança. Como resultado, os coreanos entraram em pânico. Mais uma sonda ufológica, filmada bem de perto e muito nitidamente. Nas imagens, vemos a esfera alaranjada voando baixo próximo a um brinquedo. É difícil encontrar uma explicação racional para o que vemos, a esfera parece possuir vida própria. O que seria essa coisa? Seria uma sonda de origem extraterrestre?